Eu vou, eu vou, eu vou. Ih, a música parou. Nossa, aí, gente, complicado, né, mano? Os bichos são Eu rato. acho que fica mais difícil na segunda vez, hein? Deixa eu ver na oh, segunda será que na segunda Porra, vez cara. eles trigam ou não? Ou dá pra passar de boa? Trigaram, de boa? pô. Sabe que entregaram? Não, eu acho que, que, que a correu, né? Sim, sim, sim. Era, era